Olá, para configurar o microfone e o alto-falante do GoToMeeting, primeiro devemos abri-lo, clicando em Launch GoToMeeting. Basta esperar carregar para o programa ser aberto. Feito isso, você deve clicar em mic and speakers Esperar carregar o áudio e clicar em sound check. Bom, agora devemos selecionar o microfone correto. Feito isso, faremos um teste no alto-falante, clicando no play. Já com o microfone correto selecionado e o teste de alto-falante feito, você pode usar o programa normalmente. É isso. E obrigado.